Your destination is one kilometer away. Your itinerary is being recalculated. Your destination is 500 meters away. You have reached your destination. Acho que é essa, hein? Acho que é essa, hein? Primeiro é essa daqui, essa corrida aqui. E eu vou com esse carro aqui mesmo, Eu já fiz essa corrida uma vez, mas eu nunca gravei ela. Nossa, GTR Liberty Walk ali e os outros carros que eu não conheço. Alguns, né? Porsche Carreira, Parece que é a Ferrari 812 Superfast. Essa corrida é mais tranquila por causa que os bots são meio noob, né? O problema é que eles estão com um carro forte pra caralho, né? Mas já se distanciam. O bom também é que não tem tráfego. Ou tem? Não, não tem tráfego. Eu precisava estar tá com Bugatti ou com Agueira, velho. pra Ferrari, esses. Eita porra, esses hiperesportivos. Porque olha a aceleração deles, velho. É. Eu estou com o classe A mais baratinho do jogo. 202 mil, se não me engano. Ai ai ai ai! Nossa, velho, o que, que eu fiz? para pra último naquela batida. É uma volta na ilha, cara, então. Tem tempo ainda, tem tempo. Beleza, aqui é mais tranquilo. Caraca, eu vou dar top speed aqui na, na Lambo. E os caras não estão acelerando, não. Ah não, de novo. Meu Deus. Só de pegar naquele meio fio, cara, nessa, nessa calçada. Vambora, vambora. Ó, oh, ó. Oh. Cara, esse aqui é tração integral. Por que, que ele tá fazendo isso? Não dá pra entender. Evitar de todo jeito essas calçadas, mano. Vou pegar assim, ó. Tipo zebra, até vai, mas. Evitar, tipo, pegar nelas mesmo. O carro não traseirar. Ó, querendo sair, ó. Só que eu tava mais lento, ainda bati no cara. Eles estão muito melhor de aceleração, olha isso. Tem alguém aqui do meu lado, não dá pra ver. Ah. McLaren Mercedes ali. Ó, no top speed, ó, eu começo a buscar eles. Aqui tá mais fácil, ó. Não tem lombado? Em terceiro, hein? Manter, segundo Uma volta inteira isso aqui dá uns 40 e poucos minutos, galera Essa vo... ó, eles tiram muito Olha isso Aqui é mais tranquilo também, ó Tem lambada Começa a ser distanciado Nesse cara aqui, ó às vezes nas curvas também, que eles fariam bastante. Difícil de ver as coisas na frente, cara Nessa velocidade ó, eles já ficaram bem pra trás ó. Não tô nem aparecendo no mapa agora E aí vai ser assim a corrida, cara Eu Já fiz uma vez, né? foi bem assim Acho que foi até com o carro mais forte Então, foi mais fácil ainda Ainda sem tráfego Se tivesse tráfego, seria mais difícil É bem fácil de bater nos carros só que eles também batem, né, os botes. Então. Ai, ai. Nossa, aquele pulinho ali, velho. Ai, caralho. Calma. Aqui, beleza. Olha, eles nem chegaram em mim, cara. aqui nossa não, agora ele não saiu de controle rampando Entendi. mas ele pega na guia olha o que acontece se eu conseguir controlar aqui mas no controle seria muito mais fácil cara, jogar estou jogando no mouse aqui inventando coisa ó No teclado não é tão mais fácil não, mas no controle esse que é. Acho que tem que fazer alguma modificação lá no jogo pra ele reconhecer o controle de Xbox. E eu também não tenho controle de Xbox, então. Eita! Vou para em cima do Air DJ. Estou 16 segundos na frente do pessoal, vamos ver no próximo checkpoint a distância. Os carros estacionado ali. Uh. Essa reta aqui dá para acelerar bastante. Hein? Uma reta bem reta. Agora vem essa curva aqui pra foder, precisa dar uma freadinha. O carro já quer traseirar. Vamos embora. Vou jogar esse jogo no volante também. O jogo no volante deve ser da hora. Isso aqui é bem arcade também, né? Mais arcade que Forza Horizon, essas paradas. É nível de need for speed de arcade, tá? Né? Ó, o pessoal dá um quilômetro de distância praticamente. Essas pipocadas no áudio é do próprio jogo, cara, o próprio som do carro, né? não tem o que fazer. Ó, 30 segundos, cara, praticamente. Próximo cheque é 20km. Falar nada Eu fui tentar virar devagar pra, pra zerar 3km, cara Que distância onde ele cheirou? Bate aí Pô, se eu não batesse lá Dá pra cortar de giro de sétima essa reta, eu acho Essa câmera eu acho que vai mais fácil uhum. Esse jogo tem um modo, de hard... modo hardcore E depois você termina todas essas corridas que eu estou fazendo agora e todas os negócios de transportar pessoa e mercadoria, que são as missões extras, é, ele habilita o, mod, o modo Hardcore. Ele tem uma física mais simulada, até pra mandar Drift. Você não consegue fazer curva 300 por hora que nem você faz no modo normal dele, né? Só que demora bastante pra terminar aquelas missões extras, porque são bastantes, né? 2KN Nós aproximando Jogo mu ai, jogo multiplayer Esse daqui Só que só tem corrida contra bot Eu não sei se tem jogo de corrida contra Contra player Acho que não Encontrei pelo menos até então, né? Mas tem como você chamar alguém tipo, Estipular um lugar Para vocês correrem até aquele lugar Aí eu, aí eu sei que tem e já fiz isso Só que não é tão legal quando tem uma corrida, sei lá, do modo história E fazer junto, sabe, com alguém Tipo um cooperativo, né 1km um e 300 de distância, cara, eles estão se aproximando Tanto que eu tô errando aqui Ó, as traseadas que ele dá, cá, Do nada. Beleza. Tirando o pé aqui porque eu não quero ficar rodando, tá? O Oh, o PC Caralho, olha onde foi parar, velho. Olha os bots chegando aí, ó. Um deles, né? Ó, 200 e poucos metros. Eu não sei quem que carro que, que, que, que ele tá. Ele tá chegando rapidão. Já distancio, ó. Só nessa curvinha aqui. 300 metros já. Esse a gente consegue dar um top speed aqui um pouco melhor. Ooooooo! Oh, oh, oh. Só falar, hein. Complicado, a mão já tá suando já. Eu tinha reparado nessa casinha aqui. Olha isso como traseira, cara. Não dá pra entender. Nossa, fui secar a mão aqui. Não deu certo. Ficado, hein? Se bem que é fácil isso daqui. Vou parar na casa do indivíduo. de Não deu construir a casa ali. Fazia... Só fazer a rua reta ali, tá bom. The next intersection, turn right. Turn right. Olha esse cara, eu não fiz nada ele simplesmente só foi Consegui controlar, não sei como voltar esse pulinho que tá fudendo cara esses pulinho que tem na essas elevação ó ela dá um salto se tu não cair com o volante certo, se tu não rampar e não cair com o volante reto parece que você sai ó Aí você pega Veio o fio ali, você se foge também quatro, chegou no colocar, oh não vi, foi reto cara não vi Caralho, não vi o poste ali Tem é que fazer dar pra desviar Um pouquinho na câmera de fora aqui, vamos ver se Facilita um pouco de eu ficar batendo Pô, tinha uma pedra ali, velho! Bora! Deixa um já, correndo! Vai ver se guardei de, de novo! belíssima paisagem não sei nem pra onde eu tô indo olha o navio ali oh. cadê? aqui ó até pra parar ó não dá pra ver muito bem a câmera fica mexendo bora até pra ouvir o barulho da buzina dele Pode pegar nesse meio fio ali, cara. Eles não fazem a rua reta, mano. Rente no negócio, viu, hein? TDU Forza Horizon de pobre. TDU dois é muito, mas bonito do que esse jogo e acho que a, a mecânica dele, a física dele eu acho bem melhor também, ele é mais simulado só que acho que não tem tantos carros quanto esse daqui né, não sei se tem tipo um mod pack que nem esse aqui tem né, esse aqui tem, tem o Platinum, tem o o Gold uh, tem o JFR só que o JFR é bem recente não tem muita coisa a mais Platinum é o foi super sumo mesmo, mod modpack. Mais de 800 e tantos carros lá. E... eu não sei se TDU2 tem isso tudo, né? Mod. Eu sei que tem bastante mod, mas... Enfim, TDU2 é bem da hora, só que eu já não consigo rodar ele tão bem. Na verdade, com tipo, tudo no mínimo eu rodo tipo... 20 FPS, tá ligado? Bem zoado. Mas o jogo é divertido, velho. Né? Esse gráfico é bem mais bonito. Eu acharia da hora se tivesse Drive Club pra computador, não só pra PS4. Porque o Drive Club, o gráfico é insano. Na minha opinião, melhor até do que o gráfico do Cyberpunk. isso no PS4, hein. Teste para computador, mas de qualquer jeito eu não conseguiria, rodar, nem, não conseguiria jogar em nenhum dos dois, nem no PS4, porque eu não tem nem no computador, porque o computador não é bom, né? mas enfim. Eu acho que seria da hora, press na Steam ou na F. Mas ele é só um exclusivo de Playstation. Mas jogo é maravilhoso, ele é. Bate de frente com força. Não só em gráfico né, mas em questão de tudo, jogabilidade, os carros, física, e vai sair o TDU 3 né, que é o Solar Crown, eu acho que ainda não tem data de lançamento, mas eu sei que ele vai sair, já anunciaram, trailer tem tudo, e o jogo tá insano, vai bater de frente pro Drag Ball também. 3 KM de distância e o cara mais perto de mim. Quase 4km na verdade. Ó, quase top speed aqui, ó. 325. Vai. Ai ai ai. Beleza. O motor na vida real já, devia, já ter, deveria ter fundido aqui. Estaria pegando o carro todo há muito tempo já, inclusive. Mas o freio está em bom cunho, só que quase não estou usando o freio. restar o freio só. O carro ia queimar todo e ia sobrar só o freio. Nossa, agora 48km, próximo cheque. Vai dar mais do que... 45 minutos, eu acho, hein? Não tem como ver o mapa. Não, 327, já foi... Eita! Eita, eita, eita! Que que... Eu apertei o botão esquerdo do mouse e ele eu esqueci cara apertar o botão esquerdo do mouse e mexer o mouse ele, ele olha para os lados cara ó dá pra, pra eu... se eu tivesse lembrado dava para ver o um navio desse jeito ó olhar para lado não sei se ele volta depois pra... ó, ele não volta aí ó Agora sim, abaixei os índios a 300 por hora Agora sim Vou pegar um vento na cara uh -oh. Beleza Vai tá certo passou por esse lugar, na live de ontem, o desafio contra o relógio lá, que era só na parte de cima mapa, já, então já sei mais ou menos onde eu tô, se agora, é, eu acho que agora, eu, mais pra frente né, no caso, eu vou passar pelo farol, Aí eu já vou saber realmente onde eu tô. aí Drew! Pô, na Pô, Vou pegar para ver se dá mais top speed Da nada Eu preciso nem voltar cara, eu vou assim mesmo, eu perco tempo, mas eu já tô bem longe dos, dos botes, então tá de boa, quase 5km ó, primeiro colocado. Mas é para pintar carro pra dar a cor do carro Vou de passagem naquela curva aí a hora já tenta cair pro próximo chefe Ah, e eu peguei só a roda traseira ali na... no meio-fio, velho. Ah, Ó, aqui é bem... é bem reto, acho que dá pra dar top speed, hein. 4km ainda, Ó, 329, 330 já, o maior top speed até agora. É, o pessoal tá distanciando ainda, mas não é muito, né, porque o lados dele acho que tem mais top speed. olha lá, vai ser pro... aproximando, distanciando, aproximando, distanciando. Sabia que eu ia bater direto. Começou muito a curva e elevação. Focado no áudio que eu acho estranho, cara. Mas é do próprio som do carro mesmo, do jogo. Todo carro fica assim no jogo. Uh, direto na árvore ali. E... É, eu já sei onde eu tô Tô na ponta superior esquerda Do mapa Depois eu vou mostrar ó, Onde fica Tem mais a lateral toda pra fazer cara. Nossa, vai demorar muito. 5 de 11, tá? Eu não lembrava dessa corrida, hein? Que era tão demorada. Achava que era, sei lá, 45 minutos. Passar de uma hora isso aqui se foda. A gente no quinto o checkpoint, já tá em meia hora. Mais seis. E a gente quase foi pra água. Pra né? água. Vamos tentar andar um pouco na câmera de fora agora. Pelo menos daqui vai ser de primeira, não vai ser que nem o de ontem. Eu tive que fazer umas duas a quatro tentativas, duas, três, quatro, Eu não lembro quantas tentativas que foi. Acho que não foi duas não, deve ter sido três ou quatro. É uma corrida bem menor que essa daqui. 22 minutos eu tinha feito em... 20 minutos e 50 segundos. Acho que era isso. Você está conduzindo na direção errada. Por favor, Ai ai, ai ai direto na Cacetadas, hein? We'll 6, checkpoint 40 minutos, tá? mapa em tamanho real, da aí eu acho. então um é para dois certeza. né, seria metade. tenho certeza, mas ele é grande para caramba. eu vou pesquisar sobre isso, ver o pão grande esse mapa. Dele. 4 faixas é bem mais fácil, cara. Tá? Pra você ficar no meio dela. Um navio cargueiro ali na esquerda direita. Então 1 um minuto e 24 na frente do segundo voltar. Isso mesmo. Cadê o instrumento? Cadê o Tô vendo aí Porra Esse aqui é mais fácil também Eu não tô vendo no de vídeo Desapareceu, pintou 16 KM, cara. Eu tenho que fazer tá com 7km agora, né? Eu vou ter que levar o meu carro para a hein? fazer uma manutenção preventiva. Aqui. Andando desse jeito aqui. Eu acho que eu conheço esse lugar. Já passei por aqui, eu tenho certeza disso. Acho que talvez saiba mais ou menos onde eu já estou 10km, bora. Mais próximo tá... 6 pontos alguma coisa, eu vou cair mesmo 38 Na frente Tá, esse daqui é bem mais tranquilo, cara Tem essas barreiras aqui Bem de boa. Eu já sei onde eu tô, mais ou menos. Tô perto do aeroporto não, no jogo, sabe, né? Aqui tem mais de um aeroporto, mas acho que é o aeroporto principal, né? O aeroporto de pessoas mesmo. Não o, não o aeroporto militar, que esse aqui tem, tem os dois. Beleza? É, eu já sei onde eu tô, já tô na área. É. Populacional, né? Na área principal da cidade. Cidade, no país, não sei o que é Vai estado, não sei lá. Fechado, eu não vi. Oh, sem querer. Olha, provavelmente seria 45 minutos se eu tivesse com um Porsche 918 Spider, né? Eu acho que seria esse tempo. Eu acho que inclusive foi com ele que eu fiz isso daqui. A porra pega 300, bem mais fácil. O oh, 918 é passar os 350 bem mais fácil. Aqui. agora precisa mais 3 checkpoints depois desse parece aqui estão mais próximos 6KM parece por enquanto aqui perde muita velocidade dependendo de que bate você até u E quanto sim é sim É, eu já sei onde eu tô, já, já passei várias vezes por aqui. E esse mapa todo praticamente, né? Pra falar a verdade. Tem pista de corrida. Pista de corrida, corrida mesmo nesse.. nesse jogo. Só que só habilita elas no modo hardcore. Quem você vai lá. Acho que tem como nos aeroportos também, no modo hardcore, eu não tenho certeza. Eu sei que no hardcore eu tenho certeza que habilita. As pistas de corrida, né? Aí se os caras vão lá fazer drift, vão correr... Geralmente vão fazer drift, né? Tem um tanto de mod bom que tem aqui pra fazer isso. Fora que a física favorece bastante, né? E agora é mais tranquilo, ó. Tudo 6km. Graças assim, a Deus. Quando tá azul clarinho ali é porque eu já passei por aqui, ó. O outro lado, por exemplo. A, a outra mão ali eu já passei acho nessa moto também já, sei lá Aí quando tá azul escuro é porque eu ainda não passei Torotrack Ó, 333 aqui ó, top speed 333 por hora E agora eu vou usar de mais rápido que eu já peguei Nesse mapa aqui, nessa corrida Ó, 2km agora, o próximo check Ah não Ah não, é o mesmo ainda É o mesmo ainda, parece Liderando por mais de um minuto de vantagem, isso aqui é bom. Aqui? Não, aqui não. Aqui, Aí. Nossa, tem cara 11km de distância, você é louco. Oh, que isso, cacete traseiro. Não dá nem pra ver quem tá mais longe, cara Fico mais perto, tá uns 4KM Beleza IG, mano, 7KM, outro, último checkpoint Vai dar mais de 50 minutos de corrida Vai ganhar 800 mil ele dá logo um milhão, né? Só que aí tem. A... Mas que tem a corrida específica que ele dá um milhão, né? Não é nem corrida, é contra o relógio, mas é uma volta em torno do mapa do mesmo jeito. Sem bote só contra o relógio mesmo. Você. Aí eu já não sei se tem tráfego, né? Mas dá um milhão. E não é difícil fazer ela não, não é tão difícil de bater o relógio quanto, quanto comparado ao.. ao contra o relógio que a gente fez ontem, né? Porque ontem ela é mais curta e ficou um pouco mais complicado. Essa daqui já é mais fácil acho que eu consegui fazer ela de primeiro, inclusive, quando eu fiz. Eu consegui completar todas as corridas desse jogo, só não, não cheguei a fazer as missões extras. São bem chatinhas de fazer. Não pode bater em nada, não pode sair da pista e ainda tem tempo limite, então é bem chatinho. Tem um carro específico. Aí parece que tem que ter dinheiro no jogo. 2km e a gente já acaba. Pô, oh. se que ela fosse pra seguir reto ali. Cara, essa Lamborghini é da hora, velho. isso que não tá muito bem feita pra esse jogo, não. Não é o carro mais bem feito desse jogo. Nem de perto. Aí, ó. Chegamos. Tô vendo ali na frente, ó. GG boys. Uh, até soltei aqui do teclado do mouse. Uh, rapaz. 51 minutos. Nossa, dá pra ver até o replay. Vamos ver o replay aqui. Ah, não é... Ele não vai desde o início, não, parece. Bora, dá hora, da hora. Show de bola. 800 mil pra conta. Tô com quase um milhão nesse jogo. Bora lá. Uh, The Legendary Test Drive Challenge. Ah, aí sim. Uh, é por causa da corrida, né? Ainda tem o negócio de milhão lá. Oh, peraí. Completei mais, o desafio mais difícil. Desbloqueei Bugatti. Ah, tá, eu vou ver. 57 CS Atlantic. Tá, Bugatti Volvo. Ah, esse daqui, ó. Dá pra gente pegar. Ok. Azul. Tá, não, calma aí. Vamos, calma.